Trazendo para vocês o que os seres das estrelas quiserem que a gente traga. Exato. Isso já virou uma brincadeira para a gente, não é não, Kiara? Uma brincadeira maravilhosa, né, Beth? Porque hum, às vezes a gente... Antigamente a gente queria controlar, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai ver o que, que eles vão trazer sobre aquilo... E agora a gente já percebeu que é melhor deixar, né? Deixar vir, eles trazem o que eles têm que trazer naquele momento e varia muito, né? Então a gente decidiu se entregar mesmo para... né? Vamos lá, vamos confiar. E é difícil às vezes, mas a gente consegue. A gente está exercitando. Cada dia é mais fácil. Uhum. É, é, é difícil às vezes entregar, né? deixar tudo. Né? A gente viveu muitos anos num formato onde a gente tinha que planejar muito tudo né? bem direitinho e organizar e escrever e tal. Agora a gente está reescrevendo, né? desconstruindo e reconstruindo uma nova realidade. Então é maravilhoso poder fazer parte disso. Maravilhoso. É um maravilhoso. novo aprendizado. Todo dia eu me pego vivendo um pouco mais a entrega. Né? Porque é dia a dia que a gente constrói esse novo espaço em que a gente está vivendo. E quando a gente já está nesse processo, a Kiara bem sabe do que eu vou falar, porque ela também vive isso, a gente começa a sair dessa linha do tempo e quando a gente sai dessa linha do tempo, a gente fica confusa com os dias da semana, com as horas, e aí a nossa agenda... Pede socorro. É verdade. é verdade. Gente, eu acordo pela manhã e digo assim pra mim mesma. Que dia é hoje? Ah, hoje é tal dia. Às vezes eu acordo confusa, gente. Ontem eu acordei e disse assim... Eu tinha um atendimento ontem e eu me esqueci o horário. Foi bem assim mesmo, não <risos> Aí cheguei aqui no, no, no meu gabinete, né, no meu local de trabalho, peguei o celular e já fui me desculpar com a pessoa, né? Uhum, aí eu disse, uhum. a pessoa também esqueceu, não é possível, ela não me chamou, não me cobrou não nada, né? tudo em silêncio. Não, peraí. Aí parei, saí da ansiedade, né? saí do susto. <risos> e ah, aí eu vi que o atendimento não tinha sido no dia anterior, era naquele dia. Então... <risos> Ufa, no final deu tudo certo. Yes. A está aqui dizendo que hoje ela ela está fazendo a, as ativações da frequência cristalina comigo e é segunda-feira. E hoje ela me perguntou, vai ter ativação hoje? Eu disse a ela, não é segunda-feira. Ela está pensando que eu já segunda. Então gente, assim. Está acontecendo isso na sua vida, relaxa, arranja uma agenda, anota tudo, nem que seja no celular. Visita essa agenda várias vezes ao dia, <risos> para não deixar passar nada. <risos> Tome noção quando acorda, que dia da semana que você está, que dia do mês que você está. Fala com as pessoas à sua volta o que você precisa fazer. É. A gente vai buscando é. alternativas, né? Para que a gente possa viver confortavelmente na terceira dimensão, já estando na outra dimensão. Porque é isso que está acontecendo para a gente. A gente está saindo da linha do tempo. né? E a gente está vivendo num outro espaço que requer da gente mais calma, mais tranquilidade, mais paz. Né? Requer que a gente saia desse burburinho. Né? Então, a gente sai e... Só que a gente tem que voltar, porque a agenda chama... Gente, olha, uma vez eu ando tão histérica com esse negócio de agenda Que eu nem percebi, eu estava jantando e a agenda em cima da mesa, assim, no meio da comida E o meu marido, para, por favor, para Eu disse, tá bom, tá bom, mas é que eu não consigo, eu estou tão confusa E ele sabe, né? Então, gente, isso é normal, tudo bem, sabe? São linhas de tempo que estão se confundindo, a gente está reescrevendo algumas coisas e às vezes é difícil mesmo, né, a conciliar tudo isso, né A Beth sabe, né, uma vez eu tava... Eu não... Sabe aquelas pessoas que dizem Ah, eu nasci ligada no 220? Eu não, eu nasci ligada no 30, tá? Não sou assim Então, quando eu tento forçar, sabe, fazer as coisas correndo Eu faço tudo errado Então eu tinha uma live com a Beth, marquei um monte de coisa Um em cima da outra, né e daí fui fazer tudo correndo, contei pra Beth, daí tirei o café do micro-ondas, tava tomando e passando pó facial na cara ao mesmo tempo, tudo louco. E daqui a pouco eu perdi o café e fiquei braba e comecei a xingar, cadê meu café? Cadê meu café? Daí fui abrir a geladeira para pegar a caixinha de leite e o café tava dentro da geladeira, gelado. Bem <risos> assim. Bem eu assim. Eu não tenho ideia de como ele foi para mim, mas ele em algum momento, você abriu a geladeira distraída e botou o café. Pronto. Agora vai tomar frio, tá bom. Então, eu tomei frio para, né? Pra entrar na, na onda, né? Vamos lá. Café. Tá na moda, tá na moda. Alguém fez uma pergunta aqui, a Marlene fez uma pergunta assim, como está estar em dois lugares ao mesmo tempo? Bom, a pergunta é como está em dois lugares ao mesmo tempo ou como está em duas dimensões ao mesmo tempo? Uhum. Porque estar em dois lugares ao mesmo tempo, dimensionalmente, né, a nossa multidimensionalidade, a gente já está. Uhum. Porque a gente está vivendo simultaneamente diversas vidas. Né, em várias dimensões. Né? Uhum. Uhum. Inclusive, aqui na Terra, possivelmente, a gente tem um outro fractal. Nem todos, uhum. mas alguns podem ter. Estar nas duas dimensões ao mesmo tempo requer da gente uma profunda entrega. Nós que estamos já há mais tempo vivenciando essa experiência, investindo muito né, né, nesse, nesse soltar, né, nessa leveza, fazendo muitas ativações, muitos alinhamentos, eu já faço isso há bastante tempo, hum. é, a gente começa a viver realmente em outra dimensão. É uma dimensão assim, a quinta dimensão, porque eu já sei que eu estou lá parte do meu tempo. Se é que eu não estou o tempo inteiro e venho aqui apenas para <risos> cumprir tabela, né? Uhum. Mas, assim, é, a gente vai para um espaço de paz, né? de centramento e de presença que a 3D, quando nos chama, incomoda. Então, eu estou naquele processo, meu processo agora é assim, a 3D está me chamando e eu estou reconhecendo quando eu estou irritada com a 3D. O que é a 3D que eu chamo, sabe? É, alinhar a agenda, é fazer pagamento, né? é olhar a conta de banco, é, é fazer produtos, a parte operacional, sabe? Divulgação de, de, dos eventos. E essa é a parte da 3D. Né? A parte gostosa é a parte da conexão, né? É a parte que a gente fica zen. Eu agora estou naquele espaço assim, de ouvir um silêncio novo. Eu estou chegando num espaço de silêncio. É um silêncio interno e externo. E eu tenho a necessidade de vivenciar esse silêncio. Sabe? Então, assim, é ficar mais quieta. É deixar simplesmente as coisas aquietarem. Então, assim, essa é a minha experiência nesse momento, então assim, o que é que eu sinto? Eu sinto uma felicidade que vem de dentro, que não tem causa, não tem motivo, sabe? Eu tô feliz, né? então tal coisa aparentemente deu errado, eu tô nem aí, eu tô feliz, sabe? Eu tô em paz, então é, esse espaço ele é muito gostoso, ele é muito gostoso e ele chama a gente, né? porque é gostoso. É gostoso você estar tá vibrando na gratidão, você está vibrando na alegria, você está vibrando na paz. E a gente tem essa necessidade né? interna de viver mais disso. Uhum. Mas a gente está na 3D. E como a gente está na 3D, eu tenho que estar tá aqui conversando com vocês, porque essa é a minha missão, porque esse é o meu propósito. Então, assim, se eu marquei... eu Estou aqui, isso me deixa muito feliz, muito feliz. Eu não estou aqui a contragosto nem amarrada, não. Essa não é a parte da 3D que me, que me deixa irritada, não. Essa é a parte da 3D gostosa. <risos> Com certeza. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que foi por aí. Com certeza. Tem que aprender a estar nos dois espaços e a gente vai aprendendo dia a dia, a cada chamado do momento. Me conta aí o seu processo, Kiara. Olha, às vezes eu... Assim, a gente entende que falar que a gente está um pouquinho atrás não é assim, menosprezar nem nada. Né? A gente sabe que é tudo... Amor, mas eu tô um pouquinho antes da Beth nesse sentido, só um pouquinho mais jovem. Eu ainda tô muito irritada com a 3D. Eu fico muito braba e fico desequilibrada, sabe? Eu fico brabinha. Eu sei que eu tô aprendendo e eu tenho que aprender, mas às vezes assim o falatório, toda essa questão da de horário e e de coisas assim onde as pessoas são mais assim brabas e mais com pressa e é tudo para ontem e a gente tem que entrar naquela dinâmica para poder estar ali e claro tu nunca quer ser uma pessoa sei lá contrariada né tu quer estar ali numa boa com as outras pessoas né então ainda para mim tô caminhando assim caminhando então realmente é... mas é importante e como a Beth falou né uma vez eu vi também uma outra pessoa falando a mesma coisa. Existe um motivo pelo qual nós estamos tridimensionais ainda, né? Porque eu poderia ter desencarnado e estar trabalhando como uma trabalhadora da luz lá do outro lado. Tudo bem, né? Isso aqui. Mas a gente está aqui. Então, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi trabalhar aqui e me deslocar em dimensões enquanto estou na 3D fisicamente. Então... É porque eu preciso aprender a fazer isso, e eu estou aprendendo cada dia um pouquinho, né? Então, espero que cada vez melhore, assim, espero que logo eu esteja bem tranquila com isso, né? Mas está tudo bem, sabe? O que importa é reconhecer que a gente está num processo, que a gente está aprendendo, que a gente está ensinando também, e que cada coisa, por mais difícil e irritante que pareça, é um aprendizado também. A gente está ali pegando um monte de experiência, né, aprendendo com a vida, aprendendo com as pessoas, e aí fica mais fácil, né, de aprender, mas eu ainda tô, tô, tô caminhando, mas eu tô caminhando, é isso que importa. Sabe qual é o passo principal que você dá nesse, nesse processo, Kiara, é quando você se auto observa e percebe que você está nesse estágio, que isso ainda te irrita, esse é um ponto fundamental para a gente poder soltar e dar o passo seguinte. Porque enquanto a gente não se dá conta, né, de como nós estamos, quais são as nossas reações, né, o que é que está nos, nos irritando, o que é que está nos tirando do eixo, a gente está se enganando, né, a gente ainda está lá adormecido. A partir do momento em que a gente está como autoobservador, percebendo tudo o que está acontecendo, a gente está dando o nosso salto para o próximo passo. Então, assim, está tudo certo, está tudo perfeito na ordem que está, né. Eu posso Exato. falar para vocês aqui do meu processo, mas eu já estive né, também ah, tá. uma irritação profunda. Hoje as irritações são leves. Né? Então, assim, mas eu estou consciente do que é está que me irritando. Quando vem a <risos> energia externa, né, eu uhum. sinto no meu campo, não é mais, nesse caso aí, não é mais um, uma irritação. É assim, eu sinto no meu campo... Uma descompensação, né? Ah. Ou seja, eu, é como se eu estivesse no campo do outro, né? E percebendo a desarmonia, digamos assim, que está acontecendo lá. Uhum. E quanto mais consciente a gente vai ficando e atento e observando, mais a gente vai trazendo para a consciência todos esses momentos. Alguém falou mais aqui alguma coisa? Deixa eu ler aqui. A Luana... Eu estou inquieta também, tentando vibrar positivo, mas não consigo estar indiferente com as energias. Está bem difícil não sentir o externo. Também estou bem confusa na linha do tempo. Pois é, meu amor. O externo é um reflexo né, do nosso interno. Uhum. É um reflexo do interno de todo mundo. Nós estamos em coletividade. Fazer um distanciamento do externo e ir para o interno é um exercício. A gente não consegue isso apenas porque a gente decidiu que não vai mais se importar com o externo. A gente precisa, cada dia, dar um passo mais em direção ao nosso interno. Esse passo em direção ao nosso interno é que vai nos acalmar nos percebermos, nos conhecermos, reconhecermos, para então o externo não nos atingir mais. A gente não se... É, eu ia dizer contaminar, mas a palavra não é contaminar. É mas a gente misturar. Cara. A gente é. se misturar, né? É. A gente é. começa a perceber o nosso próprio processo, esse processo é meu, aquele processo está externo a mim. Embora tudo seja a mim, a gente esteja num balaio de gato, né? A gente ainda está aqui como indivíduo fazendo um processo individual e a gente vê fora o que está refletido em nós. Então, assim, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou lendo com relação ao que está acontecendo? Então, essa leitura é que me mobiliza. Na verdade, não é o que está fora, o que é está que acontecendo fora. O que está acontecendo fora é para todo mundo. Né? E umas pessoas estão mais, é, menos misturadas e outras estão mais misturadas. Né? Então, assim, é a minha leitura interna com relação ao que está acontecendo fora. Eu, hoje eu vi uma... Não me lembro se foi no Wheels ou um TikTok, uma coisa assim, do Leandro Carnal. <cười> Ele dizia assim, o ataque é um veneno. Mas ele só nos atinge se nós bebermos. Uhum. Se nós não bebermos, a gente não vai morrer. Não, não tem como. Entendeu? <risos> Mesmo que tu queira, eu vou pegar. Eu vou pegar a energia do veneno, não vai pegar. Entendeu? Então, assim... O que está fora só nos atinge se vier para dentro. Porque uhum. quando vem para dentro, nos desequilibra. Uhum. Né? Nos tira do nosso prumo, Tira a gente de vivenciar o nosso, nosso eu essencial, levando a gente para continuar vivendo o espaço que a gente já vivia, que é da terceira dimensão, dos condicionamentos, Uhum. Então, assim Foi muito legal você ter perguntado E que bom que a gente está aqui hoje com campo aberto né Para poder fazer essa <risos> Sabe que amei essa resposta da Beth Uma coisa que eu fui aprendendo Com tantos livros de budismo e não sei o que Estudos que todo mundo já fez né Uma coisa bem legal no despertar da consciência Na caminhada é, eu lembro que os mestres falam sobre a gente, a gente vai avançando E chega um momento onde a gente tem que avançar muito grandemente a nossa consciência A gente tem que expandir muito a nossa consciência Então a gente se depara com o que eles chamam de conduta agregária E a conduta agregária hum. nada mais é do que quando várias pessoas se unem E estão vibrando de uma certa forma né e aí é o maior teste e prova de coleta se tu vai conseguir ficar dentro de ti mesmo de uma área ou para mim cortou A era ficou congelada ai meu deus oi Bye. Volte a sua última fala. Onde é que acabou? Onde é que eu parei? Você estava falando lá do budismo. Tá, então agora... É, eu vou repetir. Bom, vamos lá. Então, assim, lendo essas coisas sobre despertar da consciência e tal, e tal, e tal, uh, aprendi muitas coisas. Uma delas é que os últimos estágios do, da... Assim, do despertar da consciência ou da ascensão é tu aprender a lidar com a conduta gregária, que é um termo que se refere ao inconsciente coletivo. Então, assim, tu te, te propõe a ser um ser de luz que tá vendo muito mais do que tá sendo mostrado. E daí tu entra num meio onde todos estão violentos ou bravos, tá? Então, o que que acontece? Tu está ali no meio, tu tende a te misturar porque tem o inconsciente coletivo energias, pensamentos, formas pensamentos e tudo mais mas tu tá nos últimos estágios então tu é ali que tu passa por um teste muito bonito porque se tu consegue entrar para dentro de ti e perceber peraí será que essa conduta ao meu redor vai me desestabilizar, ou eu escolho realmente ser um ser de paz em todos os momentos, mesmo que eu desencarne, entende? É aí que tu vai pro grande teste, porque às vezes a gente vê, ah, aquele monge budista despertou, ou ele acendeu, mas ele tava lá no topo do morro, só vivendo com monges budistas, então não tem muita prova, sabe? Não tem muito, assim, né? Não tem um isso Quando tu tá ali no meio Passando por várias coisas Envolto a muitas coisas É que tu aprende profundamente É ali que tu desenvolve Os talentos espirituais mais profundos Porque eles vão se desenvolvendo Justamente Quando tu tá rodeado De coisas que vão ao oposto disso Então é muito bonito Às vezes a gente Até eu lembro que tinha um professor Que dizia assim Olha, conduta agregária. por exemplo, você vê um bando de pessoas indo para o futebol, daí tem um daqueles que tu conhece, ele está gritando, jogando pedra e xingando e não sei o quê, só que tu conhece ele da escola, ele é um cara super quieto, tímido e envergonhado. Isso é conduta agregária. são pessoas extremamente adormecidas. Ele não é assim, ele não tem esse comportamento, mas quando ele está no meio dos amigos ali que estão jogando pedra e fazendo isso, ele, ele entra na conduta dos outros e se transforma Então, o que que é o despertar? O que, que é estar consciente? O que, que é estar realmente conectado ao teu eu superior? É quando tu é tão absoluto, amorosamente falando Que o amor não sai de dentro de ti Não importa o que esteja ao teu redor Tu continua vibrando amor E como o amor e a paz são vibrações muito altas De vibrações muito altas É mais perigoso para quem está ao teu redor se contaminar com a tua paz e com o teu amor, porque ele vai indo vai indo <risos> ele vai indo então assim, gente, às vezes o que está ao nosso redor pode ser também um bom momento de aprendizado de estar, né, colocando a prova, quem eu sou de verdade eu vou lá, dou aula ou faço alguma coisa e eu digo que eu devo ser um ser de paz eu digo que eu não estou mais na dualidade e será que agora, vamos ver Vamos ver na prática, então é um bom momento Sabe, então Utiliza isso como uma escadinha Para a tua própria Subida, para a tua ascensão É maravilhoso, porque depois Tu vai perceber o quanto Tu é luz, o quanto tu é maravilhoso O quanto tu é Deus em ação Porque tu pode Tu entendeu Que tu é Deus E aí, é só É só ir <risos> Essa alegria. É. Verdade, assim, quando a gente começa o processo de pacificação, ele é desafiador. né Primeiro porque a gente tem que se reconhecer. Depois a gente tem que estar muito presente na gente, a gente tem que estar observando. E a gente precisa, sobretudo, escolher ser um pacificador. Não tem como você ser um pacificador, se você não fizer a escolha diária. Porque as situações externas, como a Kiara estava falando, elas vão acontecer. Todas as coisas acontecem na minha vida. Né? O mês passado eu fiquei sem salário, suspenderam o meu salário. Né? Só que eu escolhi ser um pacificador, eu escolhi ser uma pacificadora, eu escolhi estar na paz. E hoje, quando as coisas acontecem, né? que... Vem, às vezes, assim, como se fosse para desestruturar a gente, para tirar a gente do nosso eixo, é como se fossem testes e provas, né? Que a gente hum. mesmo queria para se testar. De repente, a gente já alcançou aquele espaço em que isso já não nos desestrutura mais. Porque a gente está buscando a paz. E a paz, gente, não é uma paz externa, é uma paz interna. Só que com a paz interna, a gente estabelece a paz externa. Porque a gente não muda ninguém. A gente só muda a nós mesmos. Mas ao mudarmos, tudo à nossa volta muda. Isso é fato. Não é alegoria e não é conversinha de quem está espiritualizando, não. Isso é fato, é frequência, é ciência. Uhum, tá? é ciência, é ciência. É, é, é. Então veja a casa de um pacificador né? de, um, de um ser que está escolhendo ser um pacificador Tudo se acalma uhum. Os nossos ambientes, eles estão impregnados da nossa energia Então assim, se no seu ambiente tem muita luta, muita briga, muita desavença Muita discussão, muito palavrão esse ambiente vai estar totalmente carregado dessas energias, né? não só o ambiente, mas todos os objetos. Se, ao invés disso, você começar a ser uma pacificadora, um pacificador, né? e você escolher estar neste lugar, tudo se acalma, tudo se acalma. Você sabia que você pode conversar com as suas coisas? Elas te respondem maravilhosamente bem. Você pode agradecer as coisas por elas lhe servirem. Seu computador, seu celular. Você anda sem celular, todo mundo anda com o celular do lado. Mas será que a gente lembra de agradecer a ele? Né? A importância que ele tem na nossa vida, a internet, o computador, a água. Vocês sabem que tem um estudo do... Eu esqueço sempre o nome dele. do um japonês que estudou as moléculas da água. Você sabia essa, né? Que ele estudou ah, as não, moléculas não, da água. Porque é maravilhoso, é maravilhoso. Então, ele pegou água de diversas origens e uhum. congelou. E depois ele olhou no microscópio aquela, aquela, aquela molécula. Aquela molécula, né? E então, aquela água suja, né, água empoçada, água contaminada, ela era toda distorcida. A água limpa, quanto mais limpa e cristalina ela fosse, né, uhum. mais lindo era o cristal formado. Uhum. Então, nós temos um, um meio né, de modificar a nossa estrutura molecular do nosso corpo, que é ingerir a água. Uhum. Porque o nosso corpo é mais de 70% água. E quando nós ingerimos água, nós estamos colocando outras moléculas para dentro. Se nós colocarmos nesta água que nós bebemos é, vibrações, né, frequências de amor, de paz, de luz, seja lá do que a gente escolher, de bênção, de felicidade, de prosperidade, o que você quiser. E você ingerir, você está trazendo essa frequência para as moléculas do seu corpo. O seu corpo vai estar tá absorvendo isso. Tem vários, vários estudos, tem várias experiências, tem até criancinha fazendo experiência né, com sementinha de feijão, com sementinha de, de arroz, né, que todo dia fala para a plantinha, né, para a sementinha, depois a plantinha, palavras de amor e para outra fala palavras de, de desconforto. Né, uma cresce toda... E termina morrendo. E aquela que recebe aquela frequência de amor, ela brota e fica linda e exuberante. Gente, se isso acontece com a semente, com a água, com a planta, imagine nós. Imagina nós. Eu lembro que uma vez eu estava tão negativa que eu não conseguia mudar meu... Eu conheci esse teste, né? Aí eu peguei uma garrafa azul e escrevi amor, gratidão, felicidade E eu só tomava água daquela garrafa, sabe? Eu, ah tá, então já que tu não vai ficar sozinha Então vai arrumar algum jeito de enfiar alguma coisa positiva E começou a melhorar Então assim, às vezes eu até pego assim E escrevo assim nos cômodos da minha casa, sabe? Palavras bonitas E vou... Ai, sabe, às vezes, eu sei que às vezes é difícil modificar a gente por dentro, mas tá, vai tentando, assim, usa todas as ferramentas. A Beth Tem trouxe que começar Tem que começar. Tem que começar, exatamente. Então, a Beth traz essas ferramentas para a gente ter também ali atalhos maravilhosos. Pega, então, uma garrafa, coloca, escreve umas palavras que são bonitas, que são boas: amor, compaixão, amizade, alegria, prosperidade. E vai colocando isso para dentro, daqui a pouco começa a, a cacata tá dizendo assim, me sinto tão exausta. Coloca energia, força, coragem, coisas que tu quer para tua vida, mas nunca escreve assim ó, não quero mais ser exausta, né? Tu sempre tem que botar o, opo... o oposto positivo dessa palavra, né? Então uh, alegria, energia, disposição força coragem tudo isso ajuda gente é maravilhoso sabe a gente pode usar ferramentas a qualquer momento e realmente isso funciona porque claro que às vezes é difícil mas vamos lá vamos né vamos tentar a gente vai usando o que a gente pode né Beth? eu tenho uma amiga que Sim. é muito engraçado acho que ela está assistindo essa live a Mila ela é muito engraçada, é um doce. E aí ela tava recebendo várias ligações de venda pela internet. Sabe aquelas vendas que eles ficam te ligando o dia inteiro? Daí ela pegou, já que eles não paravam de ligar, para cada um ela gravou um toque, assim. Então, ela para um que ligava, ela botou assim, eu sou linda. Daí o outro, eu sou maravilhosa. Eu sou... Próspera, eu sou mais. Daí quando tocava o telefone começava uma voz: eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Ela aproveitou. Sim. sim. Ela aproveitou a oportunidade daqueles ligações estavam incomodando e usou isso para elevar a vibração dela. Então a gente vai indo, sabe? Vamos brincar também um pouquinho e com certeza. Não, né? Grava no teu celular se não está bem. Eu sou linda, eu sou amor Eu sou maravilhosa Eu sou magnífica, por que não? Né? Grava, pode que botar, que pode gravar e botar em loop Bota em loop <risos> Imagina, eu tô na fila do banco E daqui a pouco eu toco o teu celular Eu sou linda, eu sou maravilhosa <risos> Perfeito, perfeito. Você sabe que no despertador a gente pode colocar o nome que a gente quer e mandar ele falar, né? Isso! Claro! Então, por que não? Você pode Sim. colocar lá de hora em hora o celular para tocar dizendo: "Eu sou maravilhosa". Né? Você tá com alguma questão de saúde, coloca lá: "Sou saudável", né? Porque gente, uma coisa que a gente precisa a Kiara é ótima. Você sabe que eu sou frouxa, né? Ai, eu adorei. Eu vou fazer isso, com certeza. Eu vou fazer. Juro. Eu fiz, eu fiz. Há muitos anos atrás, eu, participando de uma palestra no Centro Espírita, a palestrante falou que ela usou uma frase que fez toda a diferença na vida dela. Essa frase foi: Eu sou um ser de amor e luz. E eu trouxe isso para minha vida. Naquela época ainda era computador daqueles de tubo de imagem, computador de mesa, não era notebook nem, nem computador assim, né? era aquele computador grandão. E tinha aquela proteção de tela, vocês lembra que tinha uma proteção de tela? Quando ele ficava, não sei quanto tempo, des, é, desativado, ele entrava no, no, no modo de protetor de tela. E eu botei lá, né? Sou um ser de amor e luz. E espalhei uhum. para toda essa parte da casa. Eu sempre gostei de espalhar as coisas pela casa, assim, as mensagenzinhas, né? Uhum. E isso eu dizia o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu me convenci disso. Eu? De que eu sou um ser de amor e luz. Então, como um ser de amor e luz, eu comecei a agir de outra forma. Né? Naquela época, não tinha... É, pessoas fazendo live, uhum. trazendo essas informações, né? uhum. conversando com a gente, esclarecendo, dizendo, gente, estamos todo mundo aqui, né? despertando, a gente saindo para o mesmo caminho, né? vamos dar as mãos, nós somos um egrégora de luz, nós somos trabalhadores da luz, não, não tinha nada disso. A gente fazia o nosso processo lá quieto e silenciosamente. Né? Uhum. Uhum. As nossas atitudes, os nossos comportamentos mudavam. Imagine agora que tem tudo disponível. É, é que a gente está aqui o tempo inteiro falando, trocando informações. Gente, isso é maravilhoso. Você não tem noção de como isso é enriquecedor. Outro dia eu estava pensando assim... Acho que foi no dia que eu estava lá no Novo Humano. Novo Humano, gente, é um projeto que tem lá no, no YouTube do C das Estrelas que acontece às quintas-feiras, às 19 horas, para quem não sabe. Então vai lá, que já tem dois episódios gravados, assim ó, filé. E aí, <risos> eu tava me, me, me tocando que a gente fala coisas aqui, né, nas nossas lives, nós que já estamos nesse processo, que a gente não falaria há alguns anos atrás. Não havia espaço para a gente falar abertamente sobre Mensagens e canalizações dos arcturianos, né? Uhum. Mensagens uhum. dos mestres ascensionados. Gente, quem é que ia acreditar que a gente recebe mensagem de Mãe Maria, de Sananda e de outros tantos? Uhum. Quem é que ia acreditar que existe um comandante geral que é o Astra Churan? Quem? Uns gatos pingados. E depois, né? A gente ia ser taxada nos nossos locais de trabalho né? nas nossas famílias na rua porque já houve muita perseguição e ah. nós em outras vidas, já fomos perseguidos por isso que esse momento é um momento tão lindo tão potente porque todos nós estamos podendo falar a gente está aqui falando outras pessoas são de outra opinião também estão falando Todo mundo está falando o que quer, o que é a sua verdade. Independente, Aparecida, da das pessoas acreditarem ou não, uhum. nós estamos podendo falar, não há uma perseguição por conta disso. Uhum. Porque existe um número suficiente de pessoas que acredita. Eu um número suficiente de pessoas que está aqui, ouvindo, ouvindo da nossa experiência. Porque o lindo de tudo isso é que a gente pode trocar experiência. E que a minha experiência é a sua, é a da Chiara, é da outra, é da outra, é da outra. E a gente vai, embora vivenciando de formas diferentes, né? a gente vai agregando valor a tudo isso. Uhum. Maravilhoso. Maravilhoso. Beth, eu acho que eles querem falar. Então, eu acho que eu vou começar, me Tomei. meu amor. Uf, vamos lá pessoal, se der uns barulhinhos, gente, tá tudo bem, é só códigos de luz, fiquem tranquilos, já estão falando Tudo bem, então vamos relaxar agora Pra só sentir, né, essas mensagens dos arcturianos, são seres de luz Saudações, amados irmãos estelares. Viemos para auxiliar esta comunicação ao vivo. Também nos dá a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos sobre diversas coisas que estão acontecendo em seu planeta, em seu lindo planeta. Nós somos os arquiteturianos da 12ª dimensão. Amados, todos nós, os seres de luz que estão trabalhando ativamente na transição planetária, estamos ajudando vocês principalmente em tudo que diz respeito ao seu campo emocional quântico. Queridos amados, nós estamos vendo o quanto vocês se esforçam amorosamente para permanecer no seu espaço de luz, de paz e de amor. E o quanto às vezes vocês sentem como se um vento muito forte entrasse no seu campo e bagunçasse tudo isso. É quase um processo totalmente inconsciente. Porque, como foi dito no início desta transmissão, e já estávamos falando junto, isto é a conduta gregária que está em seu planeta neste momento. E é, na verdade, mais uma tentativa de manter a dualidade em... Comando. E nós já estamos acostumados com isso, porque para nós que já trabalhamos em diversas transições planetárias em diversos planetas, isso acontece sempre quando um planeta está à beira da transição. A dualidade tenta forçar. E entrar de qualquer jeito. E às vezes ela entra de forma disfarçada. E às vezes até em formato de luz. Através daqueles que vocês confiam. Ou confiaram. Que trariam paz através das palavras. E que estão comprometidos com a ascensão, com a 5D, com a paz, com a nova terra. E o que é a nova terra, para deixar claro, meus amados? É o um mundo onde a dualidade desapareceu completamente. Não há competição, não há disputas, não há... Discordâncias, não há o maior e o menor, o que ganhou e o que perdeu, o que tem sucesso e o que é o fracasso. Esta terra 5D não tem estas coisas, amados. Ela tem a harmonia, o amor, a saúde plena, a prosperidade em todas as áreas, para todos, sem mais e sem menos para todos, sem exceção. E vocês se sentem perdidos, às vezes, nesta ventania de informações? E nós gostamos de vir a trazer, porque esta mensagem é um pouco mais forte. E o canal sente uma certa vibração, pois nem formato nós temos mais na 12ª dimensão, já estamos quase disformes. E é uma energia realmente muito diferente do corpo 3D. Por isso estamos falando devagar. Amados, todas as vezes que vocês se voltam para dentro de vocês, mesmo com a ventania da dualidade, e lembram que vocês têm um eu superior e que o eu superior de vocês é um pedaço de Deus e que vocês são Deus em ação, vocês se tornam um tubo enorme de luz e vocês se transformam em um enorme farol de luz e o vento se curva a vocês porque esta é a verdade que vocês às vezes não querem ouvir ou teimam em esquecer vocês são pontos de luz e têm muito amor e vibrações altíssimas em seu campo quântico e vocês podem, sim, continuar sendo faróis de luz aonde quer que vocês estejam. Vocês são a luz. E o que nós gostamos de lembrá-los é, continuem sendo luz, pois é este lembrar do quão luz você é que vai deixar você com uma percepção muito profunda e verdadeira do que é realmente aquilo que vocês dizem que é as verdadeiras mensagens ou as verdadeiras canalizações ou inspirações, amados o discernimento realmente é importante nestes momentos onde a dualidade tenta imperar novamente. E vocês podem discernir. É só trazer para o seu coração aquilo que vocês já sabem no seu intelecto. A Terra 5D é um planeta que não tem dualidade. Não tem competição, não tem disputas, não tem discussões. Portanto, tudo que for dito e que não ressoe com isto, não está vindo de nós. Pois o que nós, os seres de luz, estamos trazendo, Lições de amor e compaixão, amor e compaixão, amor e compaixão. Nós estamos trazendo luz para iluminar vocês, mas não é para trazer uma luz que não existe em vocês. Nós estamos acendendo a luz que vocês já são. Pois vocês são seres que emanam uma energia maravilhosa, cada um de vocês. E nós às vezes percebemos que vocês esqueceram disso. E nós vamos até vocês, lembramos vocês. É como dar um beijo, um abraço. É como estar presente e dizer, nós amamos vocês. Nós somos amados por vocês e nós queremos muito estar sempre perto de vocês. E quando vocês emanam amor incondicional por todos os seus semelhantes, independente do que eles estejam dizendo, nós conseguimos estar muito perto de vocês. Quando vocês são amor por todos, sem exceção, nós nos misturamos a vocês. Portanto, amados, quando vocês quiserem entrar na luz, é só vocês escolherem. E dizerem para si mesmos, eu sou um ser de paz? Eu sou um ser de luz? Eu sou Deus em ação? Eu sou o amor em ação. Eu sou a paz manifestada em todos os momentos. E assim vocês vão se iluminando mais ainda. E se tornando faróis de luz. E nós amamos, amamos ver isto. E nunca, nunca saímos de perto de vocês. Mesmo que vocês não estejam imantados pelo amor, nós continuamos abraçados em vocês porque nós amamos de forma incondicional. Não é porque vocês estão fazendo isso ou aquilo que nós achamos que você pode merecer o nosso amor ou não. Nós sempre soubemos que vocês merecem o nosso amor o tempo inteiro, porque vocês são seres de luz. Por favor, amados, continuem a caminhada sensacional com todo esse amor que banha vocês. Nós estamos bem pertinho do outro lado da ponte e vocês já estão quase chegando aqui. O canal está sorrindo porque nós estamos sorrindo energeticamente. Porque quando nós vemos a cena em que todos nós nos encontramos e nos abraçamos... É muito lindo, porque não, é, nós ficamos tão felizes, é uma felicidade que nós não conseguimos expressar em palavras tridimensionais. A gente está com tanta saudade de abraçar vocês fisicamente que a gente espera ansiosamente esse momento, o momento do abraço. Do abraço mesmo na fisicalidade que nós vamos nos dar, porque em espírito já estamos abraçados. Mas vai ser emocionante o momento do encontro, onde nós vamos amar, amar e amar, e vocês também. Por favor, amados, continuem caminhando. Lembrem que nós estamos aqui o tempo todo e falta pouco para que a gente se veja de verdade. Amamos vocês profundamente, incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão. Esses lindos seres das estrelas maravilhosos. Amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo. E amo você, Kiara, que é esse canal lindo. Eu amo você, até não poder mais. A gente sempre vai poder. Gente, uh, sentir o abraço, sabe, que está pronto para vir, que está chegando. Simplesmente não consigo falar. É, assim, é um amor, sabe quando o amor te abraça? Eu não sei o que isso quer dizer, mas imagina o um amor assim, como um ser assim, e ele vem te dar um abraço. Foi isso que eu senti, eu senti um abraço do amor. Gente do céu, coisa linda! Gente, eu vi uma, uma série de. De processos energéticos De sessões energéticas não Abrindo portais né? Que eles trabalhavam com A abertura dos nossos portais físicos e extrafísicos E foi com os arturianos da 12ª Foi? Ah, que lindo Então é assim, foi Eu sei o que você sente <risos> Embora a gente sinta diferente Mas assim Gente, é muito amor É muito amor a gente não tem noção. A gente, a gente ainda está aqui nessa dualidade se debatendo né? para se entender, para se compreender. Ainda há uma competição interna nossa entre ceder ao novo, que é a nova energia, e permanecer preso no velho, que é a antiga energia. Né? Essa luta interna, né? é interna, um, é uma competição interna nossa. Porque a gente ainda não confia o suficiente para dar o próximo passo, sem enxergar o que está lá na frente. E quando a gente recebe mensagens como essa, né, canalizações como essa, repletas de amor, abre uma porta dentro de nós, demonstrando é para isso que a gente está caminhando é para esse amor que a gente está caminhando, só que não é um amor externo, é a gente que vai se transformar, reconhecendo é o nosso próprio amor, sabe? E então a gente vai expandir, vocês já pensaram daqui a pouquinho? É a gente que está vibrando nisso, gente, é a gente que vai estar tá vibrando nessa frequência, é. então assim, solta as amarras, deixa de ter medo do novo, deixa de ter medo da paz, você só tá com medo da paz porque a vida inteira você teve uma, uma frequência de, de luta, de briga, de, de desespero. Sabe? Ai, que bom, Lio. Muitas flores flor, caindo do céu. A fala, bem da bem, fala da Bete. Fala da Beth, Que coisa linda, gente. Uma delícia de suas frequências metálicos na fala da Chiara. Eu também ouço a, a frequência metálica na Chiara. <risos> e assim, gente, o quanto isso é nosso e a gente ainda não reconhece quando a gente estava no início falando dos espaços de paz que a gente começa a acessar, né? É. Dessa nova frequência, isso é real, isso existe. E muitos de nós já estão lá visitando esses espaços. E a importância da gente trazer isso para demonstrar para vocês e dizer para vocês isso é real, isso existe. Se jogue, se jogue. Sabe aquele, aquela paixão, né? quando a gente está literalmente apaixonado e a gente só pensa naquilo, uhum. naquela né? é. pessoa, né? naquela situação. Quando a gente se joga de cabeça, né? a gente se joga de cabeça. Esse é o momento da gente se apaixonar e a gente se jogar de cabeça. Só que a gente não vai se apaixonar pelo outro a gente vai se apaixonar por quem verdadeiramente somos. Porque nós somos essa paz, nós somos esse amor, nós somos essa alegria. Nós somos tudo isso, porque somos, em essência, amor e luz. Nós somos uma parcela, uma fração da divindade. Nós somos, então amados, Permitam-se acessar os seus espaços e viver essa experiência do novo. Permitam-se. Isso é lindo e grandioso. É. E agora tem uma mensagem. Vamos lá, perfeito. <risos> Vamos lá, pessoal, se preparando aí para receber mais códigos de luz e mais amor. Amados e queridos seres, a vida verdadeira é muito mais do que vocês supõem. A vida verdadeira está na sua essência e você, na verdade. É essa a essência. Não se enganem. Desprendam-se da ilusão para que possam caminhar. Estamos todos trazendo para vocês o conhecimento que já tem podem absorver, compreender e vivenciar após essa compreensão nós traremos mais conhecimento para vocês à medida em que forem caminhando vocês próprios vão expandindo a sua consciência e então o medo e a ilusão cada dia ficará mais distante nós lhe dizemos aplaquem o medo reconheçam que ele está aí não adianta refutá-lo Apenas reconheça, observe e faça a escolha diferente. A escolha do seu coração. Soltem os grilhões. Só vocês podem fazer essa parte por mais que estejamos próximos, por mais que cheguemos juntos a vocês, só vocês podem soltar os grilhões, porque a chave é você mesmo. Não tenham mais medo. Dêem o passo. Peçam que nós daremos as nossas mãos para que se sintam seguros no momento do seu salto. Mas você é que saltará. Você não estará saltando num abismo. Você estará saltando para alçar o voo em direção a mais luz, planando no céu do amor. Recebam de nós o amor, a paz e a confiança de que cada um está no sem processo, da melhor forma que é possível neste momento. Não há de nós nenhuma cobrança. Apenas palavras de esclarecimento, incentivo e ânimo para cada um de vocês. Nós somos consciências antarianas. Fazemos parte do comando galáctico e atuamos aqui no seu planeta, neste momento, como colaboração a este lindo processo da transição e da ascensão. Gratidão, meu amor, gratidão aos antarianos Gente, eu tô quase chorando. Eu não fechei os olhos porque senão eu vou, não vou mais voltar, mas foi lindo. Olha que coisa interessante. Hoje, de tarde, numa sessão, eu fiz a abertura, o ancoramento e pela primeira vez na vida... Eu disse, nossa, Antares, tem antarianos aqui, primeira vez na vida inteira. E é a primeira vez que eu tô canalizando aqui com a Beth, ela traz os antarianos, que coisa mais linda isso. É muito lindo, eu fico apaixonada por eles, a sincronicidade deles, a compaixão, sabe? Tudo vai, se, vai fechando, sabe? Tudo vai se organizando. Eu fico muito feliz. Gratidão, Beth. Eu nunca Gratidão. canalizei os antarianos, mas senti agora a energia deles. É linda, Lindos todos eles, né? Eles são lindos, né? Maravilhosos. Eles estão já há algum tempo no meu campo. É? Porque me veem as coisas e me veem assim, Antares, Antares, Antares. Uhum. E quando eu estava canalizando a ativação da frequência estelar, cristalina estelar, uhum. que é com os Andromedanos, né? Uhum. Eles viviam muito forte, os antarianos, né? Uhum. Inclusive, eu acho que eles me trouxeram uma, um trabalho energético que eu ainda não comecei a, a canalizar, mas já chegou o nome. Né? Tá vindo. Uhum. É, vem, vem assim aos poucos. E aí, outro dia, eu dei a minha primeira comunicação com os seres jantares. Hoje foi a segunda. Então, assim. Nossa, é... desalina, então, eu percebo é aqui. que essas consciências todas elas são muito amorosas. Elas são puro amor. Outro dia, eu estava conversando com a Marise. E, e falando justamente da, das canalizações. Eu disse a ela assim. Quando eu abro a boca para canalizar, eu sinto como se estivesse saindo amor da minha boca. A frequência que eu sinto é amor. Né? É como se fosse um amor materializado em palavras e vem acompanhado por códigos de luz. Né? Então, assim, é muito profundo esse, esse processo porque eles trazem para a gente as palavras para que a gente entenda cognitivamente, mas existe um processo energético por trás hum. maravilhoso. E hoje eu sei que quando a gente está falando, né, nós que já estamos com o canal mais trabalhado, mais aberto, né, mais disponível, que mesmo quando a gente não está canalizando, né, é como a Lil, né, ela, ela disse que viu a, a, as flores... Uhum, uhum. É, a gente está intuído o tempo inteiro A gente tem tá conexão com eles o tempo inteiro Se a gente escolher estar em comunicação com eles Então hoje eu sinto assim é, Antigamente eu sentava para meditar Para fazer conexão Hoje eu sinto como se eu tivesse conectado o tempo inteiro uhum. né? Então a minha necessidade é mais de uma expansão e de acessar esses espaços de paz E de ficar nesse espaço de paz Já não é uma, um movimento de eu sentar Para meditar, para entrar em conexão, percebe? Uhum. Então, assim, é como se o meu campo ele estivesse já conectado né E eu sinto essa frequência E talvez por isso eu esteja Sentindo a frequência das outras pessoas quando estão muito divergentes da, né, do, do que eu estou vibrando ali naquele momento. Uhum. Então, assim, não me desestrutura, né? Sim, claro. Mas é, há uma, uma percepção, né? Eu percebo que a frequência ali ela está um tanto quanto, digamos assim, desarmonizada. Né? Não é desarmonia no sentido ruim, não, gente É desarmonia no sentido de haver um, uma ansiedade né? De haver uma, uma necessidade de, é, de pressa né? uhum. Às vezes eu me pego falando muito lentamente E pessoas que estão no movimento de falar muito rápido Para mim já... Sabe, eu, eu, eu sinto uma diferença no, na energia, na frequência mesmo, né? Uhum. E às vezes eu sinto que eu tô mais lenta no falar, às vezes eu estou falando mais rapidamente. Mas em momento nenhum eu falo como eu falava antes. Hum, viu? Já modificou muito. Totalmente, totalmente. Gente, eu sou outra pessoa, eu estava olhando no espelho hoje e disse assim, até meu rosto mudou, minha fisionomia mudou, meu corpo mudou, tudo mudou. E se nós nos observarmos, vai pegar uma foto antiga para você ver. Hum. Né? O quanto a gente mudou, até o formato, hum. né? a estrutura modifica. Por quê? Porque toda a nossa estrutura Fisiológica está mudando Junto com a gente uhum. Uhum. Faz parte do Nosso DNA né, As nossas células A nossa estrutura óssea está mudando Está mudando Está é. mudando Então assim, é. se permitam Viver o um novo, deem um novo passo Deem Sem medo, gente Aí tá vendo? A Aparecida também sente isso é bem assim mesmo. A gente se olha e percebe que está diferente. E não é só na postura, no comportamento, nas atitudes, nas escolhas, não. É físico. É físico. É maravilhoso. Eu também, às vezes, nem lembro direito como é que eu era em todos os sentidos. Assim, A gente... A gente, na verdade, assim, quando tu decide realmente, assim, um caminho espiritual muito profundo, tu não tem. Parece que acontece uma certa morte, assim. Então, tu, em algum momento, tu vai olhar pra ti mesmo no espelho e dizer: Meu Deus, eu reencarnei, não é? Não é? Não, não é aquela, é outra. E, na verdade, isso eu falo de uma forma amorosa e positiva, porque. Uh, tudo bem, sabe? A pessoa que tu era antes não é errada Não é feia, não é chata, não é má, não é nada Ela só é Ela só é diferente Para aquele momento, para aquele espaço Para aquela época E se tu teve a oportunidade, como muitos tiveram De reencarnar no mesmo corpo E se perceber depois de um tempo com quão diferente estão e são isso é maravilhoso, é uma oportunidade que Deus te deu de fazer uma coisa assim tão rápida isso é maravilhoso, então eu percebo que tem muitas pessoas que estão percebendo uma mudança profunda em si mesmo assim, rapidamente isso é, é típico de transições planetárias, assim porque acelera tudo, né as novas linhas do tempo vão se moldando, se fazendo e aí não vai rápido. mais rápido, é então, Sim. aquelas coisas que antigamente demoraria, demoraria muitos anos, ou vidas, para a gente mudar, ou para a gente, né? Está acontecendo rápido. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito eu sou lindo. muito grata, muito grata mesmo, porque, bom, né? Em algum momento eu escolhi também, então está tudo bem. É maravilhoso. <risos> Com certeza. <risos> Kiara, amada, já estamos aqui há mais de uma hora. Obrigada, ah. meu amor. Então, assim, deixem brilhar a sua luz. Não se apague, não permita, não tome o veneno. Tá? Se você não tomar o veneno, você não morre. Mas por falar em morte, né? a era falou uma coisa interessante, aí eu preciso arrematar isso. A gente morre várias vezes na mesma vida. Tá? E a gente nasce outra pessoa. E somos sempre nós. A gente morre, a gente continua sendo a gente. Então não tenha medo de morrer qualquer uma das suas partes. Deixe ir para viver o um novo você, que é você mais verdadeiro, você mais integral. Beijo no coração. Nos vemos por aí.